rochá volta às passarelas. rochá Sim, gente, rochá Tem quem falar rochas e fala errado. rochá Marcel Rocha Maison Rochard. Tetê, mas por que, que isso é tão relevante? Vamos descobrir por quê? Bora descomplicar? Setembro de 2021. Charles de Villemorin faz seu début como designer, diretor criativo da Maison Rochat. É o primeiro designer Gen Z. Porém, como é a mulher Rochat? Segundo ele, a mulher Rochat é uma mulher mais segura, mais sofisticada. E a mulher que ele gosta é uma mulher meio errada, uma mulher assim que, Usando as palavras dele, ele diz que ela pode não saber para onde ela está indo, mas ela está indo. E é essa combinação que ele pretende trazer para Maison Rochard, para a passarela, sem esquecer o legado Rochard. Mas quem foi Rochard? Bom, Marcel Rochard, nascido em Paris, assim como Charles de Vimorant, ele abriu sua Maison aos 23 anos de idade. Antes de Yves Saint Laurent, era justamente Marcel Rochat o designer mais jovem, o estilista mais jovem de toda a história da moda. Isso foi em 1925. O Charles de Villemurin tinha uma tia-avó do avô, hum, é isso mesmo, gente, a tia-avó do avô dele, se chamava... Marie-Louise de Villemorin, e ele ficou assim ó, pasmo em saber, depois que entrou a marca, que essa tia avó do avô, que era uma poetisa, uma escritora, vamos fazer aquele momento fofoca né, que tinha namorado até o, aquele, como é que é o nome dele? Saint, uh, Antoine de saint Exupéry que escreveu O Pequeno Príncipe. Ela, ela namorou ele. Ela era assim. Do buchicho também. Amiga do Jean Cocteau. Ela era uma grande incentivadora da marca. Amicíssima do Marcelo Rochard. Da Rina Rochard. E da Helene Rochard. Mas quem é esse povo? Já virou um monte de Rochard. Não, é o seguinte. O Marcelo Rochard foi casado três vezes. E todas as suas mulheres foram suas musas. Primeira mulher. Yvonne Rochard. Segunda mulher. Rina Rochard, terceira e a mais musa de todas, a mãe de seus filhos, Helene Rochard. Helene Rochard vai ser tão musa, gente, que ele chegava a colocar o tecido no corpo dela e modelar a criação dele no corpo dela, pensa bem. Bom, o Marcelo Rochard, como eu falei, aos 23 anos de idade, em 1925, abre sua primeira Meson, seu primeiro ateliê, na Place de Beauvau, Place de Beauvau, em 1931 ele abre num prédio na Avenue Matignon, seu público bem mirado, ele escolheu esses, esses endereços que em Paris são elegantes porque ele sabia muito bem onde ele queria chegar, ele queria alcançar mulheres, celebridades, e ele dizia que ele ia levar glamour e feminilidade para essas mulheres e que ele sabia. Bom, suas clientes estavam Eva Peron, aquela Evita Peron, sabe aquela Don't cry for me Argentina, ela mesma. Carole Lombard, Mae West, aquela que foi... Ah, não vou contar não, olha, olha, olha lá o vídeo da Schiaparelli se você ainda não viu, para saber quem foi Mae West. E Jean Harlow, atrizes de Hollywood. Elas adoravam. Claro que ele fazia muito bem... Unir as pessoas, tanto a aristocracia quanto artistas, quanto artistas, atrizes. Bom, silhueta fresca, esportiva, vestidos curtos para o dia, longos para a noite. À noite ele deixava até ter uns babados, assim, uma coisa meio cauda. Ele aceitava uns detalhes, a linha mudava. Eu vou mostrar para vocês o que, que eu quero dizer melhor, eu acho que eu vou deixar o Yogi mostrar. Aqui, olha, achei. Era assim, gente. Duas linhas. O dia, que era mais curto. Ela tá segurando o casaco. Pá, viu? Marcou a cintura desceu. E a noite. O movimento. Aí, perfeito. Depois você põe uma... Uma foto... Um né? close Pá, fechei Slogan, gente ele tinha slogan Olha isso que loucura Em 1928 o slogan dele era Simplicidade e jovialidade Em seguida ele colocou Jovialidade, jeunesse Simplicité Simplicidade e personalité É bem aquela coisa Anos 20 mesmo né, Da mulher arrojada Mais adiante ele só colocou Jeunesse, jovialidade não satisfeito, por fim ele colocou sempre mais jovem. Aí a gente vê que a gente, abrindo um big de um parênteses, muitas vezes a gente pensa que essa coisa, ai ah, agora tem de ser jovem, tem de ser jovem, a moda fica exigindo que a gente seja jovem. Gente, nos anos 20 era assim. Também ninguém, vamos combinar, ninguém vai numa loja comprar uma roupa para aparentar mais velha, né? Oh, me dar uma roupa para aparentar mais velha? Só quando a gente vai fazer... Ah, é, só quando a gente vai fazer entrevista de primeiro emprego, assim, ou de estagiária, que a gente quer aparentar séria. A gente até comprar óculos sem grau, porque eu tenho uma cara, assim, muito infantil. Só quando a gente é adolescente e quer fingir que é adulto. Também, entrar nos lugares que não pode. Enfim, no geral, gente, é isso aí. É jovem, é sempre mais jovem. É isso que a gente quer transmitir. Seus produtos eram couture, lingerie, forrure, para mulheres e crianças. Olha só que bonitinho. Rob, manteau, forrure, e parfum de luxe. Traduz, tá bom? Vestidos, casacos, peles, porque as pessoas usavam pele, já vou explicar o que é, e perfumes de luxo. Bonneterie. Bonneterie é o que a gente chama aqui de lingerie, por isso que eu falei lingerie antes. É, além de calcinha sutiã, é meia, meia fina, que tinha umas meias, e a meia fina, que hoje em dia a gente chama de meia calça. Ela ainda não era meia calça, porque elas eram sete oitavos. O um, que mais? Conjuntos para colocar por baixo, tipo combinação, ou se era, se era inverno, uma coisa meio de lãzinha para usar por baixo. Isso era chamado de bonnet Beleza? Fora isso, ele foi o primeiro a criar bijuterias e acessórios com seu nome. Com as suas iniciais. Marcel Rochard, MR. E esses acessórios eram bolsas, cintos, uh, sapatos, lenços, luvas, curtas e também longas para usar à noite. Piteira, tinha até piteira que ele fazia para uh, chapéu que ele adorava um chapéu, aqueles detalhes do chapéu que eles chamam de aigrette, que é tipo uma agulha com uma pluminha do chapéu. Tudo isso ele deu o nome de frivolité, frivolidades. Eram os acessórios Marcel Rochat. Isso durou muito tempo. E até mesmo quando eu falo lenço, tinha lenços de, de, de vestir mesmo, assim como aqueles lenços que as pessoas levavam na... Na bolsa, para limpar a boca. Enfim. O que que do Marcel... Eu falei de legado logo no início. O que que a gente pode lembrar, assim, do Marcel Rochat que identifica? Sabe aquela coisa? Chanel Camélia? Isso. Quais são os legados? Eu não sei se o Charles Ville vai usar, vai lançar mão desses legados. E, quer dizer, eu dei uma olhada na coleção dele, eu acho que ele vai. Ora ou outra, sempre vai revisitar esse pessoal revisita arquivo né então vai ter bom mas que eu achei bem importante na minha pesquisa amarrações no ombro fitas e laços então amarrações no ombro como laço amarração no ombro como fita fita em vários lugares as rosas de maio aí a gente tem ele adorava as rosas de maio então a gente vai ter rosas aplicadas flores aplicadas no tecido não estampada e não bordada. Elas eram aplicadas, vai ter nesse e vai ter nesse e vai ter em vários modelos. Para vocês terem a uh, noção, isso aqui tem uns uh, de 10 a, a 20 anos de distância entre um vestido e outro. Preto e branco. A gente tem de lembrar que ele começa, abre sua marca em 20, né? 25. A década de 20 é conhecida por preto e branco, linhas geométricas, listras que vão lembrar a ele velocidade, que é uma coisa que ele gostava muito. Então ele sempre vai usar listras, listras mais grossas, listras mais estreitas, listras uh, em duas cores ou completamente coloridas, como se fosse um, um caleidoscópio. Isso vai evoluindo com a história da marca. Beleza? Conjuntos práticos. Ele vai desenvolver uma série de, de tailleurs para o dia. Casaco e saia, né? Casaqueto e a saia. E eles vão tomando, evoluindo ao longo da, da sua carreira, tomando várias formas. Então, listrado de novo, mais ajustado ao corpo, menos ajustado ao corpo. E ele vai trabalhar com esses tailleurs o ombro. O ombro mais quadrado, mais estruturado. Aliás, os ombros vão ser ah, bem delineados em todas as suas roupas. Vai ser uma coisa que ele sempre vai prestar atenção. Os ombros retos, quadrados, tanto nos casacos, também de casaco de inverno. Casaco de usar por fora como proteção. Ele vai ser muito bom nesses casacos mais de proteção, que aí você sai. Eu já falei disso aqui, uma coisa que eu achava, gente, que tinha sido a Chanel, e pelo que eu tenho pesquisado ultimamente, foi uma coisa meio de época. Sabe o que? Pijama de praia. Esses pijamas que estão até na moda atualmente, né? Ano passado, 2020, a gente viu muito... Ah, essa realidade de pijama para você usar na rua, pijama para você usar em casa. Em 1926, Marcelo Rochat lançou pijama de praia, em cetim de seda, em seda, e por cima desse pijama ele propunha um casaco, Inspirado em casacos masculinos Olha só, aquela coisa bem andrógina E também ao mesmo tempo Como ele gostava muito da feminilidade Aquela proteção do seu homem Você pega o casaco É meio calça boyfriend Ou é a proteção do seu homem Ou é para dizer ele é meu Como a Chanel adorava fazer também A gente sempre vai ter a Chanel na referência Porque a gente tem muita bibliografia dela Então a gente tem que tomar cuidado Porque vocês podem cair No mesmo erro que eu caí Achando que só a Chanel tinha imaginado um pijama de praia. E não, o Marcelo Rochat lançou em 26. Vamos que vamos. Por falar em praia, no verão vai ser a praia, no inverno vai para a estação de esqui. E aí ele também, que acreditava que ele tinha de servir seus clientes para todos os momentos do dia, o que, que ele vai fazer? Roupa para esquiar, roupa pré-esqui para depois de esquiar, para tomar um, um drink, né lá nas estações, e até vestido para patinar no gelo. É mole? O cara pensava em tudo. Ele queria acompanhar a mulher, e de fato, sua mulher o acompanhava todas as horas do dia. E aí ele decidia até o cabelo dela. Então ele decidia tudo para essa mulher que ele queria vestir. Outra peça dele, a minha, eu quero dizer... Ai, menina, é ótimo. <risos> outra peça, que ele, outra coisa que ele gostava muito era renda, em especial a renda chantilly. E vai ser a renda chantilly que ele vai usar como estampa nos seus perfumes, também na sua linha de maquiagem e até mesmo estampa em lenço. Como eu falei, lenço de levar na bolsa. Ele vai fazer uma peça que vai entrar pro dicionário. Ele vai fazer uma Pierre. Que que é isso, Tetê? Em 1946. Presta atenção nessa data, porque ela é anterior ao New Look da, da, da Dior. Em 1946, ele diz que vai lançar a nova feminilidade. E aí ele lança uma Pierre. Gap é Vespa. Em francês. E Pierre vai ser uma cinta que vai pegar somente, vai pegar aqui e um pouquinho embaixo. Ela vai ficar mais soltinha, para as pernas andarem bem, e ela vai estruturar a cintura, afinando bastante a cintura, para você ficar com a cinturinha de vespa. E aí ele vai dar, ele vai cobrir essa. essa cinta com renda Chantilly por isso que eu associei então Gué Pierre entra para o dicionário inicialmente até mesmo com, com o nome dele citado e depois retiram também hoje em dia nem sei se ainda tem porque as pessoas não usam mais em 1934 ele cria o vestido o azul e vai ser inspirado nesse vestido o azul do Marcel Rochard que Yves Saint Laurent vai criar o vestido homenagem a Brac se você olhar as duas coisas os dois eles são bem similares em 50 ele vai criar o vestido sereia gente eu nunca imaginei que alguém tinha criado o vestido sereia pois é foi ele em 1950 ele vai criar o vestido sereia que vai ficar imortalizado na Lisa Fonsa Greaves Pen, que era uma modelo maravilhosa, Lisa Fonsa Greaves, que o Irving Pen vai cair de amores por ela. Quer, tá, Lery? O bonitinho, dormiu, você viu? Gente, eu tenho um cachorro chamado Leo. Para quem tá chegando agora no canal. Se você tá chegando agora no canal, aproveita e se inscreva. Já deixa seu like, comenta embaixo se você gostou ou não gostou. Se você me segue no Instagram, parabéns, muito bem, muito obrigada. Se você ainda não me segue no Instagram, é mtlaudares. E, se e também tenho Descomplicando a Moda, underline, oficial. Lá no TikTok é ttlaudares. E é o Larry que Beleza? faz esses barulhos que vocês escutam no fundo. É, o acostuma. Larry, o avião, isso aqui. Esse é o nosso ambiente, gente. Aqui é a minha casa. Eu acho que vocês já conhecem a biblioteca, super parênteses. Ah, quem, outro dia perguntaram se o yoga é meu irmão. O Yogi não é meu irmão, tá bom? <risos> Vamos lá. Combinação de cores. Ah, não, ficou claro. Vestido sereia 1950, criado por Marcel Rocha. Combinação de cores. Ele gostava muito de contrastar, casaco com o vestido. Casaco de uma cor, vestido de outra. E especialmente o forro, assim como o Ipsenorã, mas o forro do casaco, da cor do vestido, ou o, o forro do vestido em outro tom que, quando fazia o movimento, aparecia. Eu pesquisei essas cores e os contrastes propostos eram azul e verde, vários tons de azul, vários tons de verde, vinho e azul claro, mostarda e marrom, azul escuro e amaranto, verde e vermelho. Ele também criou o vestido tubo, mas um tubo longo, com as costas nuas, ombros ficavam em evidência e às vezes um decote com uma gola, que eles chamam de gola Peter Pan. É uma gola que tem assim, meio, em inglês é bib lembra um pouco um babador, sabe? Ela tem um efeito assim. Fica, fica mais discreta, fica bem elegante. Ele, como eu falei, ele se casou três vezes, mas vai ser Hélène Rochard, a sua grande musa. Ele adorava os pintores, ele adorava a arte, sendo que o seu preferido era Manet. Mas ele tinha uma desenvoltura social muito grande. Hélène e Marcel Estavam em todas, bailes, recepções, uh, e ele era amigo de vários artistas. Jean Cocteau, Christian Berard, uh, Braque, e ele fazia de a própria, perdão, a própria Louise de Villemorin e Colette. Então ele tinha pintores, escritores, poetas, jornalistas, e ele fazia toda essa estratégia social para apresentar as pessoas. Como grande estrategista, ele linkava cada uh, lançamento de produto seu com um evento cultural. E assim foi com o lançamento do perfume Fama, que ele disse dedicar, ser dedicado à sua musa inspiradora, Helene Rochard. E o Fama, para o lançamento do Fama, ele fez o seguinte, ele tinha uma grande paixão, porque ele, ele tinha o Pau como seu grande incentivador. Então ele lembrou do Paul Poirier, que foi o primeiro a lançar uma linha de perfumes, e aí ele lançou essa linha de perfume em 1945, como um grande tributo ao Poirier, ele lançou uma exposição, que se chamou Les Parfums, os perfumes, à travers... La Moda, através da moda uh, de 1765 a 1945. Um perfume, uh, um evento dedicado como tributo ao Poirier e um perfume criado por ninguém mais, ninguém menos, do sensacional, maravilhoso, que eu sou apaixonada, Edmond Rudniskar. Edmond Rudniskar vai ser o criador de Diorissimo. Então, ele vai criar FAM. E FAM, logo que é lançado, é considerado pelos críticos o melhor perfume do mundo. A gente tem de lembrar que nesse tempo, olha, já existia vários outros concorrentes aí. Vocês sempre pedem para eu falar de perfume. Perfume é um assunto muito longo. Se você realmente quiser, deixa aqui embaixo escrito, TT me conta perfume. Durante toda a ocupação nazista na França, em Paris, a Maison Rochat continuou aberta, porque eles fizeram algumas negociações que algumas mesons ficaram abertas para, não porque ele era nazista, mas para evitar que a moda fosse enviada toda para Berlim. Então a gente tem de lembrar de novo que a França fazia, especialmente Paris, eles trabalhavam como resistência, ok? Marcelo Rochat, em 1947, como eu falei, o grande retorno, ele fez parte do Teatro Real la Moda, que foi um evento que teve no final da Segunda Guerra, e ele lançou a nova feminilidade. Ele, ele adorava viajar, ele adorava viajar. E aí ele começou, depois da Segunda Guerra, a viajar muito para expandir, para divulgar a obra dele. Chegando até em 1950, ele veio ao Brasil e à Argentina. E ele gostava muito do Brasil, especialmente de ponchos do, Bra do sul do Brasil e também da Argentina. Em 1951, ele recebeu a Legião d'honneur. Legião Donaire, uma condecoração da Legião de Honra. Francesa é um, uma, uma condecoração de grau alto, e aí, logo em seguida, ele chegou na, na, no ateliê e avisou que ele passaria a cuidar mais dos perfumes, deixando Hélène, sua mulher, à frente do atelier. Em 1953, as coisas já não iam tão bem, porque a gente lembra que começa, é, é difícil sustentar. Várias, várias maisons fecharam, inclusive a de Lucien Lelon, que foi presidente da Chambre Sindicale durante todo o período da guerra que foi o grande mestre do Christian Dior, nem ele conseguiu se sustentar. Ele, o, o Marcel Rochat ele vai fechar a parte de alta costura, ele vai vender o prédio da Matignon, e aí ele vai continuar a oferecer com a mesma qualidade de alta costura, porém apenas 25 modelos por ano, e o grande carro-chefe vão ser as frivolites, vai ser as frivolidades, Uh, os acessórios em 1955 Marcelo Rochat tem uma morte repentina e aí Helene Rochat ainda continua à frente da marca durante uns bons anos e vai ser nos anos 60 que ela vai lançar dois perfumes assim, sensacionais que marcaram muito a década de 60 Madame Rochat e Monsieur Rochat e nos anos 70 Ode de Rochat, vocês já devem ter visto esses, esses perfumes porque realmente eles levaram adiante a marca que trazia desde lá de 1925 Parfum de Luxe Perfumes de luxo é o que realmente foi levando essa marca que ao longo de, de muitos anos a gente teve assim, vários uh, estilistas que fizeram, mas que não trouxeram tantas esperanças Quanto esse menino formado pela Ecole de la Chambre Syndicale Parisienne e que foi spotted pelo Jean-Paul Gaultier como uma grande revelação. Ele sabe costurar, ele sabe desenhar, ele sabe pintar. E vamos ver o que ele vai fazer e se vai ser muito bom sucesso. Charles de Villemorin, será que ele é tudo isso que a gente espera? Será que ele é o novo talento que a gente está esperando? Outra coisa que eu quero saber de você. Quem é o grande talento da moda para você? Escreve aqui embaixo. TT me conta. Eu vou ficando por aqui. Dá seu like. Compartilha, gente. Compartilha. Vamos fazer esse canal crescer. Me ajuda aí. Beijo.